E aí galera, beleza? de nada tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui hoje. Mais um vídeo da nossa saga de mansões. Tivemos a mansão do Franklin, tá aí no canal. Tivemos a mansão do Michael. Apesar que eu vou fazer um novo vídeo pro Michael, certo? Foi, foi a mansão do. Foi um vídeo especial, na verdade, né? Que é a mansão real do Tony Stark. E agora a mansão do nosso querido Trevor, que tá parecendo o Jason Saturn mais velho. A gente vai mostrar a mansão dele aqui no deserto, essa área aqui desértica, né? Essa área, né, quente. E a casa é bem legal com os carros luxuosos, lembrando a vocês. Curta minha página no Face Brooklyn, que tá aqui na descrição. Eu já fiz duas lives lá, inclusive uma, eu abri uma live aqui avisando, galera, vai pra lá que eu tô fazendo live E depois eu abri uma lá, foi ontem, na verdade, à noite, fiz até uma, uma horinha só de live complicado fazer live, cara, eu tô aqui jogando, jogando, eu acho que eu tô duas horas, quando eu vou ver eu tô uma, só pra você ter noção Bagulho crazy, irmão, mas se você quiser ver live do Dinata, então vai aqui na descrição, curte a página, fica ligado e é meio complicado esse lance de horário, velho, não sei se eu abro à noite, sabe, dia, é aquilo, né, mano. Você estabelece um horário para vídeo, mas aí você tenta descobrir um horário para live, né, até porque tem poucas pessoas que seguem a página lá, então é meio difícil aglomerar uma galera. Mas, enfim, curta a página lá, certo? Ó, primeiramente queria mostrar esse carro aqui, dá um ligo, é o carro do James Bond, Aston Martin... E o Trevor que está com esse martelo, trevor guarda esse martelo, irmão guarda esse martelo. Eu não entendi porque esse carro tá assim a traseira dele, mano. Mas enfim, o empresário Trevor, o bilionário Trevor, comprou uma casa nova, saiu daquele trailer velho. E eu vou lá mostrar para vocês uma casa aqui. essa região aqui então ele, eu Lembro que uma vez eu fiz uma fazenda, mano, tipo um hotel fazenda, era bem legal. Galera, pode ser que dê uma... Mano, meu jogo tá meio estranho, cara. Ele tá, tipo... É... Tendo problema de renderização. Então, pode ser que aqui tenha esse probleminha. Mas, é... Paciência. Olha a nova mansão do Trevor. Que louca, mano. Dá uma olhada nessa casa aqui, velho. Eu escolhi essa daqui porque fica nessa área. Né? E olha os carrões do Trevor, cara Eu vou olhar mostrar pra vocês essa parte de fora Olha essa visão, mano Nesse local aqui é bem legal Acho que é <risos> a casa mais top nesse local É... Muito louco, mano, muito louco, ó Olha isso, cara Pra você morar numa casa dessa Show, mano Enfim Eu vou entrar aqui no estacionamento Pra mostrar os carros que tem Que o Trevor tem, ó Você viu que tem tá um da bug... bug Nelson ali, ó Tá dando um bugzinho? Tá dando uns bugzinhos louco aqui, mano. Renderização. Não sei, eu tive que... Eu instalei uns... Eu tô pra fazer uma live lá no Facebook. É... e Furiosos 9. Um sai hoje e sai amanhã. Eu tentei instalar uns mods, mas... Não tava funcionando. E a gente vai fazer uma live lá de e Furiosos pra... O... Vin Diesel, publicou lá no um teaserzinho do novo filme, né? Que vai voltar às origens, os corredores. As origens no sentido de Vin Diesel voltar, né? E a galera lá, eu... eu não lembro o nome daquela atriz. E também muito mesmo no filme, não lembro. Que a namorada do que morreu, voltou, não sei o que e tal. E a gente vai fazer uma live mostrando os carros épicos da saga. Bem legal, então... Fica ligado, beleza então, ó, esses são os carros do Trevor Olha esse carro aqui, mano Olha esse carro, cara Carro lindo ele, ele... Fica uma imagem assim, é porque O Trevor tá com óculos, né Muda um pouquinho, o Trevor, o Trevor tem até Lamborghini ó. Não ligo na Lamborghini do homem Aqui temos Parece que dois Mercedes E uma Porsche a Porsche é linda, né, cara? A Porsche é muito louco, né, velho? E tá aqui a mansão. Vamos entrar a mansão do Trevor, tem essa entrada aqui. As casas dos Estados Unidos é muito louca, né? Aqui no Brasil você tem que colocar muro, cerca elétrica, câmera, segurança e ainda você corre risco ainda. Mas nos Estados Unidos as casas são abertas, né? A não ser que você mora num condomínio, né? Se você mora num condomínio, você pode ter umas casas assim nesse estilo, né? Que já é mais seguro. Bom, enfim, vamos ver o que tem aqui. Caraca, um estúdio de televisão? É sério isso? Olha aí a porta ali, cara. Sensacional, irmão. Temos aqui um estúdio de televisão. É a rede social do jogo, né? Quem tá ali? Sei lá. Caraca, o Trevor virou produtor de alguma coisa? Televisão aqui. Acho que ele tá gravando algum programa. Ó, oh, que visão, Laura. Olha o deserto bebedores de água. E aqui. Bom, olha onde eu vim. Ficadinha aqui. Show. Temos aqui um barzinho. Claro. Sempre tem que ter. Olha aí, ó. Lugarzinho pra galera ficar. Barzinho show. Tô falando tudo no diminutivo, mano. Eu, eu tô me incomodando com isso. Olha essa visão aqui. Pra subir. Oh, caraca, moleque. Tem um bagulho de golfe aqui na casa. Academia. Né? Todo ricaço tem uma academia em casa. Olha essa visão ali nos carros ali embaixo. Vamos aqui uma, um, um campo de golfe, Academia. Eu não vi outros. Pera aí, o bar. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tô meio perdido dentro dessa casa já, hein? Pera aí. Caramba. Peraí, peraí. Vou ficar bugado? Ah, não acredito. Peraí. Boa. Ó, oh, essa parte aqui só dá pra ver esses lados. Acho que eu vou ter que entrar pela, pela, pela outra parte. Apesar que quando eu fecho o vídeo, eu sempre encontro o local, mano. É sempre assim, velho. É incrível, mano. Ó, oh, tem essa entrada aqui. Pela lateral. Deixa eu ver onde vai essa, esse lugar. Ah, mano Olha aí, ó A sala, ela é bem compacta, tá? A casa, mas é bem bonita Tem uma cama A casa ela é bem compacta Tem alguma coisa aqui? Não Tem E temos Uma TV, mano Gigante aqui Outra escadaria Que é essa daqui Fica a, no que eu, a que eu fui foi aonde? Foi lá no fundo, né? Era... Eita, caramba. Quebrei, véi. <risos> eu quebrei a casa, véi. Vê ver o que, que tem aqui. Outra entradinha. Tá dando uns bugs de renderização, mano. Essa parte aqui, ó. E é outro quarto com uma... Todo mundo tem um sonho disso aqui, né, velho? Eu tenho um sonho de tipo, ter um quarto assim, velho, com a cama gigante, um sofazão, aquele telão grande. Aí, imagina você jogar Home Cheaters. se jogar assim. Apesar de preferir o, hoje o PC de jogar qualquer coisa, eu ainda jogo muito do PlayStation 4 para pegar troféus. Mas seria legal, né? PC é aquilo, né? Cadeirinhas ali Concentrate Aqui, ó, a gente chega aqui na academia por onde, por onde? Como é que chega? Ah, por aqui Cara, a casa é muito linda, mano A casa é muito louca Não abre? Olha a área aqui do, do clube de golfe Aqui, ó, campo de golfe Campo de golfe na casa, mano Só pra você ter noção E aqui é a parte de baixo, a casa é show, velho A cozinha Um sofá mais um bebedouro, porque como eu disse que era um deserto, então você tem que beber muita água. Além de, por estar você tá no deserto, é que quando você tá com calor, dá mais sede. Mas mesmo que não dê sede, você tem que beber muita água, tá? Só pra avisar você, pra não ter probleminhas. Muito bem. Aqui era aquela entrada, ó. Do início, é um portão gigante aqui. Olha o barzinho, cara. Geladeiras. Cerveja Depois eu vou mostrar pra vocês a visão Ih, o que, que é isso aqui? Isso deve ser banheiros É, os banheiros O banheiro aqui Humilde Não sei porque tá esse fogo aí é Meio que tipo uma lareira, mas Eu não entendi isso aí Será que quebra? Vamos ver se quebra Eu já quebrei lá embaixo Quebrando aqui Não Não quebra Galera, a casinha Muito épica Olha essa visão Dessa casa, eita caramba eu fui... ah, puxão. Olha essa visão Olha a visão Que louca mano, sem falar que tem uns jardinzinhos Aqui em cima ó. Eu nem cheguei aqui Só faltou sabe o que nessa casa Pra ficar bem da hora mesmo Uma piscina, acho que o cara Poderia ter colocado né, uma piscina mas faltou. Ó a visão da casa. Faltou uma piscininha aqui atrás, ó. Minha amor, minha amor. Ótimo pra gente namorar. O que vocês acharam, galera? Quanto que você acha que uma casa dessa custaria? Se a Rockstar pegasse a ideia desses caras que trouxesse pro GTA Online. Assim? Online ainda. O que você acha que custaria uma casa dessa? Comenta aqui embaixo. E é isso, lembrando que eu tô pra fazer no futuro uma live só no Mansões, beleza? É importante você ir lá no Facebook assistir a página, ficar ligado lá pra que é, as, as lives E é isso, muito obrigado a vocês por assistirem, eu vou ficando por aqui Essa aqui é a nova mansão do Trevor, eu mostrei os carros? Acho que sim, né? Então, assim Meio de lance, mas eu mostrei Essa aqui é uma Mercedes, um Porsche Outro Mercedes aqui, temos o Lamborghini. Esse carro aqui é um regalha, mano. Eu nunca tinha ouvido falar desse carro. E um Aston Martin bem show do Trevão Bilionário. Bom, até a próxima. Fui!